Cinco, seis, sete, calma, oito, calma. nove, dez, onze, doze, Entendeu? Quatorze, quinze, dezesseis, dezoito, dezenove, vinte, vinte vinte Mais em cima. Vai. Quatro, Aqui. Sobe, sobe. Sete, sobe. Isso. Não desce muito não. Vai. Isso. Não desce não. Vai. Aí. Isso. Isso. Dois. Isso. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Virou. O outro lado. Vai. Três. Dois. Um. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vai. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Não dobra o braço, não dobra Mantém esticado. Doze. Quinze. Deze. 18 Dezoito. Força. Um. Dois. 3 Quatro. deixa descer muito, não. Isso. Não deixa o braço também descer, não. Mantém esticado. Vai. Aí. Aí. Não vira, não vira a perna. Não vira a perna. Isso. Vambora!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 Dois. Três. Quatro. Vai contando. Deita de lado. Isso. Assim.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 Braço para cá. Oito. Braço para cá. Braço para cá. Braço para cá. Cá. cá. Isso. Isso aí. Vai lá. Braço. Isso. Braço. Aqui. Vira o lado.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 3, vai, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, não joga para frente, não joga para frente, só desce e sobe, desce e sobe, 17, 18, isso aí, desce e sobe.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 32, T3, força, força, T4, chora não, T5, T6, não joga para frente não, Bora. T7, vamos embora, T8, vai, T9, 40, vamos embora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Descansou. Pode descansar. Bebe uma...